Sabe quando você precisa fazer um exame laboratorial, consulta médica ou raio-x para ontem? E mesmo com a pressa, busca pelo melhor atendimento. Então, você precisa conhecer a SOS Medicina e Saúde. Estamos presentes no mercado há mais de 10 anos, realizando todos os tipos de exames com atendimento para todos os públicos, seja empresarial ou particular. Nosso serviço de ultrassom disponibiliza o laudo em minutos e você ainda sai do atendimento com os resultados já em mãos. Agende sua consulta agora mesmo!